E aí pessoal, beleza? Voltando aqui com mais um vídeo no canal Apostador Recreativo. É, hoje eu vou mostrar esse vídeo aqui como você pode se afiliar-se às casas de apostas e ganhar dinheiro com isso, indicando é, uma casa para um amigo ou para quem você quiser. Você já deve ter visto isso em meus vídeos, é, em vídeos de outras pessoas, em sites e até grupo do WhatsApp. Sempre tem alguém ali indicando alguma casa através de um link onde você se cadastra e essa pessoa ganha uma porcentagem das suas perdas, que é paga pela casa ou pela plataforma de afiliados. Para ficar mais simples, é, eu vou explicar nesse vídeo como isso funciona de uma maneira bem simples e rápida para você também que quiser indicar para alguém algumas casas que você confia e tem experiência. Pode passar aí a sua experiência, suas técnicas de aposta, por exemplo eu conheço técnica é, de apostas que eu ganho aí há dois anos. Inclusive, se você quiser saber quais são essas técnicas, basta você ir na descrição aí no meu site, que deve estar na descrição. Está aqui, ó, entra através entra nesse site ou no Facebook mesmo e envia uma mensagem lá e eu te explico como funciona essas técnicas gratuitamente. Então eu vou mostrar aqui como você também pode se afiar a algum site e ainda obter algum lucro aí através da sua indicação, ok? Então vou mostrar aqui como funciona. É, você está vendo aqui o meu canal. Eu vou clicar aqui em um dos vídeos. Vocês podem reparar que sempre na descrição tem alguns links. Esses links são de casas ou serviços que eu citei durante o vídeo e por isso eu coloco esses links na descrição aí para quem quiser conhecer, cadastrar, etc. E tal. E quando a pessoa se cadastra nesse a partir desses links, se cadastra nesses sites e faz alguma operação ali, faça um depósito e aposte, é, isso vai acabar retornando em lucro para mim se eu fizer parte de um programa de afiliados, que é o caso, ok? Todas as casas que eu cito ali na descrição eu utilizei, com exceção das casas que eu cito como aquelas casas que oferecem freebet. É, existem algumas formas que as casas te pagam. Elas não pagam apenas quando o seu afiliado perde, né? Por exemplo, as casas... Geralmente pagam uma porcentagem da perda do seu afiliado Vou mostrar aqui como exemplo, por exemplo, a Bet365 Ela oferece exatamente 30% da perda do, do apostador que você afiliou Então você se afilia, você indica aí seu link O cara vai lá, o apostador se cadastra no seu link E digamos lá que ele deposite 100 dólares e ele perca os 100 dólares Então você ganharia 30% da perda dele, ok? Você ganharia 30 dólares Daí o cara deposita 100 de novo E perde de novo Você ganha mais 30 Isso é enquanto o cara continuar apostando na Bet365 Você vai ganhar Essa é a forma principal que as casas de apostas têm nos seus programas de afiliado Uma outra forma também Que essa você encontra em poucas situações para poucas casas Que são as casas que pagam por, pelo chamado CPA Custo por aquisição Ou seja, ela vai pagar uma única vez O cara se cadastra lá Digamos, o cara se cadastra deposita 100 e aí a casa te paga um valor fixo digamos que ela tem casa que paga por exemplo 30 dólares então o cara deposita 100 ou mais né tem tem os requisitos deles lá vamos supor que seja 100 ou mais o cara deposita 100 e aí você ganha 30 se o cara deposita 200 você ganha 30 também do mesmo jeito se o cara deposita 500 você ganha 30 do mesmo jeito, mas você ganha apenas uma vez, uma única vez que o cara depositou, você ganha. Tem também esse mesmo CPA, custo por aquisição, que pode ser mais de uma vez, tipo no segundo depósito você ganha, no terceiro depósito você ganha, isso depende das regras de cada site, de cada casa de aposta ali nos seus programas de afiliado. Se tem essas duas opções porque são as mais utilizadas. É, o pagamento por porcentagem, pela vida toda, enquanto ele apostar no site. E também o custo por aquisição, ou CPA, ok? Então existe aí o programa de afiliado em várias casas, geralmente sempre está lá no fim da página. Você usa aí um Ctrl F ou um F3 e digita aí afiliados. Quando você começar a digitar já vai, comece... já vai aparecer lá embaixo. A maioria das casas tem, isso aqui é a Bet365, vamos ver a Betfair. A Betfair tem lá na seção de Sportsbook, que é a casa de aposta da Betfair. Você vê aqui no fim da página também, tem afiliados. Vê outra casa aqui ó. A BoomBet, estou mostrando algumas casas aí muito utilizadas, mas a maioria das casas tem, para não dizer todas, você vê que é afiliados aqui embaixo. Então você pode se cadastrar aí em qualquer casa, até mesmo a Pinacle, que é muito conhecida aí, ó, e você vai encontrar também essa oportunidade para se afiliar à casa e divulgar ela aí. É, geralmente essas casas são exigentes e pedem que você tenha um site para você divulgar ela. E caso você não tenha um site e queira se afiliar, tem algumas plataformas que aceitam o cadastro apenas se você tiver ali algum perfil social já é o suficiente. Tipo, eles não exigem que você tenha um site. É bom que tenha, mas se não tiver, não é um impedimento. Aí temos aí, por exemplo, a Online Affiliation World, O.A.W. É, ela tem vários sites aqui na plataforma dela. Daí você tem que fazer uma comparação se é mais lucrativo cadastrar através da plataforma, ou ir diretamente lá no site e cadastrar através do site. Tem que fazer essa comparação aí. Elas, assim como as casas, pagam através do da Netela, Skrill, Paypal, transferência bancária, é, cheque. Algumas pagam através da sua conta de jogador, fazem um depósito lá na sua conta de jogador. Além de apostas esportivas, você também pode divulgar sites de pôquer, cassino, entre outros tipos de jogos, ok? Você encontra aqui então na online Affiliation World. Outra aqui também bastante conhecida é a Gambling Affiliation, que também tem vários sites onde você pode se cadastrar. Você vê aqui que ela, ela paga, me parece até mesmo por bitcoins, eu vi aqui agora no fim da página. Então é mais uma oportunidade aí, caso a, a casa onde você vai se cadastrar ela não aceite seu cadastro, você pode tentar aqui nesse site aqui ou em qualquer site. É bom quando você for fazer ali a sua publicidade, você sempre procure pelo seu país, porque tem várias casas aqui, mas nem todas elas estão disponíveis para afiliados que vêm do Brasil. Você vê que diminui o número de casas, mas ainda assim tem bastante serviços aí para você se afiliar e cadastrar, é, Cadastrar não e divulgar. Então essa é a dica que eu queria apresentar aí hoje. Para quem quiser se cadastrar aí nas casas como afiliado. E divulgar aí o site deles. Quem não conseguir através diretamente das casas pode tentar através de plataformas como essas duas que eu citei. Vari, existem várias outras. Mas eu citei essas duas aqui porque eu utilizo elas. ok E algo importante também de se referir aqui é que o mais importante para o afiliado, aquele cara que vai indicar a casa é você indicar a casa que você realmente aposta nela, confia, tem uma experiência nela, para você passar alguma credibilidade né? com o apostador que, que acredita no que você está passando para ele e vai se cadastrar ou não através do seu link aí. Então essa aí é a dica que eu queria passar hoje, eu espero que tenha sido útil. Você aí que tem, sempre quis indicar as casas e talvez não sabia como, agora sabe. Você aí que, sei lá, talvez tenha um canal, um site onde você fala de apostas, até você mesmo que não tem, mas você tem experiência nas apostas e quer divulgar elas aí, essa é uma boa oportunidade. Né? Por exemplo, é a maioria das casas que, que eu indico aqui, com exceção daquelas que oferecem freebet, que eu coloco aqui porque elas oferecem freebet, todas eu apostei nelas. Tem algumas até que eu aposto até mais de dois anos. Então eu tenho experiência para falar dessas caças e por isso eu indico elas. Então é isso que eu queria passar nesse vídeo e até o próximo vídeo.